drivers, Lucas aqui, e eu quero deixar uma coisa bem clara, eu não sou a favor desse negócio de Uber Promo, 99 Polpa e muito menos em driver, uma que esses três aplicativos eles estão praticamente explorando, escravizando os motoristas cada dia mais, trazendo essas categorias extremamente ridículas. Porque as tarifas já estão congeladas há mais de 5 anos e eles resolvem fazer categorias que abaixam mais ainda o ganho do motorista e abaixam ainda mais o valor para o passageiro. Beleza, passageiro... Gostou, ficou mais barato, mas e o motorista que as coisas só aumenta, manutenção do carro só aumenta, o carro só desvaloriza, a gasolina só aumenta e tudo aumenta, menos os ganhos do motorista. Pois é, infelizmente não tem ninguém no governo que consiga nos ajudar, não tem nenhum deputado, infelizmente a maioria dos deputados só aparece nessas épocas de eleições falando que é a favor dos motoristas, mas a gente sabe que ficou os quatro anos sem fazer merda nenhuma só aparece agora para ganhar o seu voto, infelizmente não tem ninguém que consiga lutar para a nossa categoria igual o Adilson Amadeu que luta para os taxistas. Pois é, eu tive que citar ele porque ele realmente é um exemplo de vereador que luta pela categoria. Mas beleza, esse não é o foco do vídeo, eu quero aqui trazer algumas dicas importantes para você que não tem como deixar o 99 polpa de lado e eu vou até ser sincero para você, tem os seus benefícios e os seus malefícios, o benefício é que realmente tem alguns horários do dia que é muito fraco as corridas. Lá por volta de umas 9 até umas meio-dia, depois das 3 até umas 4, 5 horas da tarde, realmente é mais fraco. E ligar essas opções até pode te ajudar a ganhar uma moedinha. E eu vou te mostrar como você consegue sim ganhar um dinheirinho no 99 Popa por mais que você venha rodar mais. E para isso, você tem que ser muito ligeiro. Uma coisa que eu também quero deixar clara antes de mostrar a tela do meu celular aqui, é que se você não tiver um carro econômico, meu amigo, não faça 99 e Se você não tiver um carro que faça menos de 7 km por litro de álcool, não compensa. Faça as contas no final do dia e você vai ver do que eu tô falando. Você praticamente vai trabalhar para pagar o seu carro, ou pagar o aluguel dele se você tem o seu carro próprio você pode até arriscar ali se seu carro faz até uns 8 km abaixo disso não passa o meu Quid Outsider aqui ele faz uma média de 11 a 12 km por litro de álcool então esse carro aqui até compensa fazer o 99 poupa todas as corridas mas eu não faço porque eu acho um ridículo o valor que está as tarifas atuais, mas beleza eu vou te mostrar agora como você pode ganhar dinheiro mesmo utilizando o 99 Polpa. Vamos lá. Então vamos lá. O que eu sempre recomendo é que você saiba exatamente quanto que o seu carro consome por litro de gasolina e por litro de álcool. Porque aí toda vez que você abrir o seu aplicativo da 99, olha só, vamos abrir aqui a opção dos 99 Polpa aqui beleza então você tem que saber mais ou menos quanto que seu carro gasta por litro de álcool e gasolina que nem nesse caso olha só eu vou gastar é, 30 metros para chegar até o passageiro mais 4,2 de corrida ou seja eu vou gastar 4,5 para fazer essa corrida se o meu carro que é um quid Outsider que faz de 11 a 12 então eu vou gastar mais ou menos um e pouco e para fazer para ganhar 7 e 70 então, essa corrida, pela essa distância e pelo total que eu vou gastar nessa corrida e pela facilidade de já receber ela, até que vale a pena. O que eu quero dizer para você é que você sempre atualize, sempre pegue corridas nessa opção de distâncias até, corridas que sejam as mais próximas. 1,4, 6 minutos para chegar até o passageiro, 1,5, 6 minutos para chegar ao passageiro. Nesse caso, essa aqui é a melhor para mim aceitar. Mas o que eu também quero mostrar pra você é que você deve ganhar por hora. Você tem que sempre ganhar pelo menos 25 reais por hora. É o mínimo que você tem que ganhar para ter alguns ganhos nos aplicativos. Então vamos lá. Distâncias até, clica aqui em distâncias até e clica aqui ó, ganhos da corrida. Aqui você sempre vai caçar corridas que sejam de pelo menos é, 30 reais a hora, 35 reais a hora, 40 reais a hora aqui nesse caso ó, aqui a gente vai ganhar 18 por 30 vamos gastar 13 minutos para chegar até o passageiro e ao todo vamos andar 11 quilômetros no geral a gente vai andar aqui 15 quilômetros Se nem no meu caso, se meu carro faz de 11 a 12 quilômetros do álcool então 18 e 30 até que é um valorzinho razoável para ganhar. O problema é o tempo que eu vou gastar. Olha só: 13 minutos para fazer essa corrida aqui. Então, esses 13 minutos, mais os, os minutos do 11 quilômetros, talvez não valha a pena. Talvez aqui nessa corrida eu vou gastar 40 minutos para ganhar 18 e 30. Então, essa corrida aqui para mim não vale a pena. Vamos buscar outra aqui. ó, ó No momento, não tem mais nenhuma aparecer mais nenhuma beleza a mais alta que tem é a de 1830 então sempre busque fazer as corridas que sejam as mais pertas que valam mais tendo sempre em mente o valor gasto de combustível e se você realmente for fazer corridas grandes sempre veja se realmente o tempo e o quilômetro que você vai gastar se realmente compensa vamos atualizar aqui ver se aparece mais uma. Ó, oh, não tem mais nenhuma, mas a mais alta que tem é de 18,30. E eu também preciso te alertar que você tem que tomar muito cuidado mesmo se você for pegar corridas que sejam mais de 5 km, porque geralmente os passageiros eles cancelam ou já solicitaram um outro carro, então se você realmente precisa fazer o 99 polpa, não consegue é, pegar corrida nos outros aplicativos, eu recomendo que você siga essas instruções, pegue sempre corridas que sejam as mais próximas e as mais rentáveis, não pegue qualquer uma, e escolha as suas corridas, se você ficar afobado, ah, apareceu aqui, deixa eu apertar, beleza, você só vai jogar dinheiro fora, escolha as suas corridas para não perder dinheiro, beleza? Eu espero sinceramente que essa dica possa te ajudar a pelo menos não ficar parado, eu praticamente recomendo que você utilize o 99 polpa só quando você realmente vê que não tá tocando nenhuma corrida para você se direcionar também para certos locais ou voltar para casa Utilize ele também como destino você pode ver que você pode encontrar corridas que te levam até um determinado destino então ele é uma ótima opção também de destino ou voltar para casa a forma que você achar melhor como no momento não temos como brigar com os aplicativos, porque não adianta 10 mil se manifestar e 1 milhão fazer as corridas, então é melhor a gente infelizmente aceitar e esperar que apareça algum deputado, algum vereador, algum prefeito que lute pela nossa categoria, beleza? Esse é o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. E olha só que bacana, ó, mais dois vídeos top que eu preparei exclusivamente para você. Então eu te espero em qualquer um desses dois vídeos ou em qualquer outro vídeo aqui do canal, beleza? Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima, falou, tchau!